Hip. Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, digam hip, hip. eu amo essa cultura, isso já não é minha vida, não é por nada, não tá ligado. Moleque, minhas conquistas, mas assim ó, eu conquistei o meu espaço, por isso que eu chego aqui devagar e já te amasso, mas assim, ó. É essa a postura. Não é por nada não, hoje aqui eu vim trazer minha consulta, Mas assim ó, sou um nobre guerreiro E tá ligado moleque, hoje eu te mando pro seu berço Mas ó, porque cê é moleque pirralho Toda vez que eu te dou cê sai sempre emagassado Mas assim ó, é essa que é a fita Hoje você vai chorar, tá ligado? Mas a mamadeira vai tá quente Pode ficar tranquilo Não é por nada não moleque, você já correu perigo Pode correr pra sua mãe chorando Não é por nada não, hoje os lamento vai correr pro seu So oh, man, oh yeah, uh huh. Hey, hey, hey. Y'all, oh, yeah oh, yeah y'all. Uh huh. Whoa, whoa, whoa, whoa. Uh huh. Whoa, whoa. Uh -huh. whoa. whoa. Uh -huh. Yeah. Aí, tranquilidade em cada momento, sempre me expressar Acabando com isso, talento pra tá sempre priorizar Mas tem que entender que isso aqui é meu tesouro Meu berço é na rua, você só tem seu berço de ouro E o um diamante carrego na mina pra brilhar Acabando contigo comece a remar Falou que eu vou chorar, mas olha só que graça Eu choro mãe, eu trouxe mais uma nova carcaça Pra casa, sempre é a sua Então a turma mano, pois cê sabe que eu represento a rua PKB, cê sempre trava no início no meio ou fim e eu eu continuo como se fosse um deus camezin Minha rima, minha palavra, meu conteúdo Deixa o beat virar, que eu te ensino Devia ter nascido mudo, e eu falo com intelecto Mano, fazendo isso aqui, eu sou tipo um secto Mano, cê vê que a verve cristaliza, Acabando contigo, cê nunca honra a camisa Olha pra o meu olho pra encarar Cê sabe que comigo, mano, nunca pode equiparar Mas se eu ser brand, diga a ah, parar E eu te bato de SP, se pá Te bato até em parar Outro estado, estado crítico Falando isso daqui, cê nunca rima, só me criticou. Seu nível é clínico, e eu rimo muito moleque Cê tem que entender que eu fojo do lógico Tipo metafísica, pra ensinar pra esse cara Que nunca entende essa parada, mano nunca me para Mas você entende então, De Merilha Eu sou um pirata, e hoje eu vim roubar sua ilha Ué. Cê tá maluco? Bem geral assim ó, vai morrer, e vai morrer E vai levar a meca sua carcaça pra casa Tá ligado moleque, foda-se aqui a caminhada Mas assim ó, é essa que é a conduta No parafuso você perdeu E ainda fala, foi roubado Mano, é essa que é a fita Não é por nada não, ganhei quatro vermelhos Qual que foi sua rimas? Mas ó, é essa que é a levada Não é por nada não, de novo Eu falei, você vai chorar na sua casa Mas assim ó, eu mantenho no meu conhecimento E tá ligado, delego o meu talento Mas ó, é essa que é a fita Falei que foi nós... Vou lintonizar na rima, mas assim, ó. Posso até travar nessa improvisada, mas não é por nada não, moleque. Hoje você vai pra casa.